Fiz um investimento no finalzinho do ano passado em alguns itens do CSGO que já dobraram de preço. E foram os investimentos mais baixos que eu fiz em relação aos itens do CS. Eu gastei muito pouco e consegui um profit muito bom comprando agentes. Sim, agentes são uma ótima forma de ganhar dinheiro. E eu vou mostrar hoje pra vocês por quê. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop Boa! Ah! ah, ah.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 Fala aí galera, seguinte, hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu ganhei muita grana nesse ano somente comprando agentes de CSGO e por que que esse é um investimento seguro, rentável e muito bom. Primeiro a gente tem que lembrar que os agentes foram lançados no CSGO em 2019, esse aqui que eu tô olhando o Rick Sal, ele fazia parte desse primeiro pacote de agentes lançados e foi com a operação Shattered web que a gente recebeu esses primeiros agentes customizados do CSGO. Então a gente não precisava mais usar os agentes padrões do lado TR e do CT, agora a gente podia comprar com os agentes e equipar... Inclusive, a gente vai chegar no Romanov, que foi um dos mais famosos dessa primeira leva de agentes lançados. E aí, com a Operação Broken Fang, a gente teve a segunda leva dos agentes, que foram esses aqui. Não vou mostrar todos, porque também é muita coisa. Mas, geralmente, são metade CT, metade TR. Dessa vez, na segunda leva, o agente que mais fez sucesso, o Sir Blood Miami Daryl, que é exatamente o agente que eu uso do lado do TR. Vou explicar para vocês também, porque esse daqui é um dos agentes que mais valoriza no CSU. Inclusive, os colecionadores chineses gostam muito dele. Na Presa Quebrada, a gente teve também o número K, que também fez bastante sucesso por ter uma camisinha na cabeça, né? A gente tem aqui o CSR. Essa daqui, a série Sumiço, também valorizou bastante recentemente. Eu vou mostrar pra vocês que dava pra você ter feito 100% de lucro se você tivesse comprado esses agentes quando eu comprei. Bom, claro que os meus agentes aqui, eles têm alguns patches aplicados, né? Que é aquele patch parecido com o adesivo Crown, né? Mas a gente não vai levar esses patches aqui em conta. Vamos levar o preço de mercado do agente sem nada. E vou explicar pra vocês o porquê que é um bom investimento. Então a gente teve três operações, a última sendo a Riptide, onde a gente Recebeu aí a terceira leva de agentes, que foram esses daqui. Inclusive, nesse pacote a gente teve um agente brasileiro. E o legal dos agentes é o seguinte, assim que acaba a operação, você não consegue mais gerar esses agentes. Ou seja, eternamente vai continuar tendo oferta. Eternamente as pessoas vão querer comprar agentes, um pular lado CT, outro pular lado TR, talvez até mais de um. Porém, esses agentes pararam de dropar. Então aqueles que estão em circulação, essa é a oferta, nunca mais vai aumentar a oferta. E como vocês estão ligados, o preço de um item é determinado pela oferta e a demanda. Então quanto mais demanda e menos oferta, mais o item valoriza. Pois bem, começando pelo Rixal, por que que esse é o meu agente lá do CT? O Rixal ele não tem as mangas, então não atrapalha a luvinha, e é o único agente CT que não tem mangas, então o Rixal sempre é um bom investimento. Eu tenho um segundo Rixal no meu inventário, mas ele tinha um outro patch, então eu quis comprar outro para colar os 3 crowns, eu comprei ele no dia 20 de dezembro, então tava mais ou menos aqui ó, na casa de 19 reais aproximadamente, e aí olha a valorização galera, de dezembro até agora, oito meses, ele passou de 19 reais aqui do fundo para um topo de R$38,00, reais aumento de 20 reais por agente, isso é mais do que 100% de valorização, muito bom, mano. Enquanto todas as outras skins meu inventário nesse tempo não valorizaram nem 50%, os agentes subiram 100%. Tem uma coisinha que eu quero mostrar no gráfico aqui do Rixal, mas todos os itens líquidos vão estar seguindo esse mesmo padrão, que é o seguinte, se a gente fizer uma rápida análise técnica, a gente tinha um suporte muito forte aqui, e com isso a gente teve esse rompimento aqui no suporte, quem analisa criptomoedas ou ativos entende um pouco do que eu tô falando, porém, olha só como que ele já voltou a recuperar aqui essa área de suporte, então com certeza esse agente vai continuar subindo de preço e é provável que daqui seis meses ele tenha dobrado de novo. Antes da gente passar para os agentes do lado TR, que eu acho que vale a pena valorizar a gente tem que lembrar de uma coisa, provavelmente em novembro a gente pode ter uma operação nova nessa operação nova a gente pode ter a quarta leva dos agentes, isso pode fazer com que o preço dos agentes que já são antigos no CS, acabam caindo um pouco, porque a galera vai querer vender eles para comprar os novos, mas se você quiser investir em agentes agora, gastando bem pouco como por exemplo, comprar um Riksal por 38 reais, você pode esperar ele chegar talvez a 5 50 reais antes de novembro, antes do Major, e vender com um Profit aí. E bom, agora vamos falar do Sir Blood Miami Daryl, que foi um dos agentes que mais valorizou, e vou falar de mais alguns também, um pouco mais baratos, porque esse aqui é bem caro, mas ele fez muito sucesso entre os colecionadores chineses. Acredita ou não, esse é o agente mais utilizado na China. Rapidamente, vamos olhar o gráfico no mercado da Steam mesmo, pra ver se faz sentido, e olha só como é que esse aqui valorizou muito mais do que o Rick Salman, ele explodiu de preço. Se a gente pegar aqui a partir do dia 20 de dezembro, que foi quando eu comprei mais ou menos, ele tava custando 70 reais e ele chegou que é um topo de 150, e que também é 100% de valorização. E por que, que eu acho o Blood Miami Arm Dairy um bom investimento? É o único agente que tem um relógio dourado no braço direito e duas pulseiras Cartier dourada ali, dois braceletinhos do lado esquerdo. Então, isso daqui faz ele ficar muito hypado, mano. E olhando rapidão aqui no mercado de skins da China, né, o Buff 63 eu falei pra vocês que a Sally também era bem famosa. Os colecionadores da China gostaram bastante dela e eu tava de olho também no dia 20 de dezembro eu comprei uma. Então, vamos dar uma olhada na valorizada, vamos ver se subiu mais do que os meus outros agentes Se liga, eu comprei no dia 20 de dezembro 47 reais. chegou num topo aqui De 103, 100% de valorização também Então galera, se você quiser Um investimento barato, lucrativo E sem risco, agentes que têm Grande demanda, são uma boa opção Agora, se vocês analisarem, tem alguns agentes que realmente Não vão estar tá valorizando Isso acontece porque eles não têm tanta demanda Não tem tanta gente vontade de comprá-los Porém, hoje em dia, todo mundo que tá jogando CS Não quer jogar com os agentes padrões Então, todo player de CS vai ter dois agentes no seu inventário em um certo momento. Por isso que eu acredito que sempre é uma boa estar tá investindo em agentes. Olhando pra trás agora, eu devia ter comprado uns 50 agentes desse, porque ia ter dado 100% de lucro. Bom, aqui no meu canal eu vou fazer vários vídeos a respeito do mercado de skins CSGO, dando dicas pra vocês. Então, me deixe nos comentários o que é que você quer aprender, o que você quer que eu grave aqui pra vocês. Hoje eu tô com um no CSGO que tá valendo 2 milhões de reais. Eu realmente invisto muito pesado em skins. Já faz muitos anos que eu estudo esse mercado, que eu entendo realmente o que é que dá certo, o que é que não dá, o que é que valoriza, o que é que não valoriza. E ultimamente eu tô analisando um pouco mais tecnicamente os gráficos pra ter uma noção melhor do que, que vai acontecer no futuro com cada skin. Então é isso aí, galera. Não esquece de deixar um like aí no vídeo. E se você comprou algum agente por causa dessa dica aí que eu dei, ou se você tiver comprado algum agente no passado, comenta aí que eu quero saber. Tamo junto. A gente se vê na próxima. Falou!